e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que ele procedesse segundo o uso da lei... Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Queridos, nós temos aqui a história de um homem chamado Simeão. Esses versículos pequenos, poucos aqui, eles resumem, a coisa mais importante na vida deste homem, a Bíblia diz que ele era um homem que tinha um caráter justo e piedoso, Deus ainda continua procurando sobre a face da terra, homens e mulheres que têm caráter justo e piedoso, homens e mulheres que pautam a sua vida pela justiça de Deus, homens e mulheres que temem a Deus, nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, que não teme mais a Deus, as pessoas não se preocupam mais com o que Deus pensa, a respeito das decisões que se tomam, as pessoas não se importam mais com o que Deus pensa, a respeito dos assuntos que são discutidos ou elaborados, mas este homem irmãos, ele era um homem que era justo, piedoso, ele era temente ao Senhor, ele colocava Deus em primeiro lugar, ele fazia com que a sua vida a cada dia, vivesse na dispensação, na graça, no cuidado, na vida do Senhor, sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele era então um homem justo e temente a Deus. E ele esperava a consolação de Israel. Ou seja, Deus tem uma consolação para o seu povo neste tempo, Deus tinha uma consolação para Israel... E aqui há uma outra característica essencial sobre a vida deste homem. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo não tinha vindo à terra ainda, não estava derramado para toda a carne, mas este homem tinha uma intimidade especial, particular com o Espírito Santo. O Espírito Santo não começou, não passou a existir no dia de Pentecostes, o Espírito Santo está presente na criação, o Espírito Santo está presente na vida dos principais personagens, ou de todos os personagens da Bíblia, pelo menos aqueles que são chamados pelo Senhor. O Espírito Santo vai dirigindo, vai operando sobre a vida daquelas pessoas, o que mostra que também nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus porque há uma diferença muito grande entre quem é dirigido por sensações, pensamentos e quem é dirigido pelo Espírito, quem é dirigido por sensações e pensamentos, muitas vezes acaba tomando decisões e fica em dúvida, mas quando você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Ele não te deixa na confusão, Ele não faz você tomar uma decisão e ter que voltar atrás no dia seguinte, porque você não sabe qual é a melhor decisão. Quando você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Ele continua operando sobre a sua vida de uma forma que você tem uma clareza, uma certeza, uma convicção das coisas que Ele está fazendo na sua vida por isso nós precisamos buscar cada dia mais, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós não queremos que o Espírito Santo seja apenas uma presença, mas nós queremos que o Espírito Santo tenha poder, autoridade, liberalidade sobre as nossas vidas, para que Ele efetivamente dirija os nossos passos, amém queridos? Eu não sei quantos de vocês têm alguns dons do Espírito Santo, Talvez você tenha dons e não manifeste. Talvez você tenha uma experiência um tanto quanto rasa com o Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha orado muito pouco. Mas eu quero dizer para você e convidar você para que juntos nós possamos entrar o ano de 2022 numa dependência maior do Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Por quê? porque o que Deus tem para fazer neste lugar, depende muito mais de como nós vamos ouvir e obedecer ao Espírito Santo, do que da nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, na nossa força nós conseguimos, se a gente fizer tudo certinho, a gente alcança resultado, mas quando a gente faz na dependência do Espírito Santo, nós saímos do somatório e entramos na multiplicação, quando nós fazemos tudo na dependência do Espírito Santo, a gente sai da mesmice e a gente faz coisas que a gente ainda não fez, e vive momentos, situações que a gente ainda não viveu, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de novidade, e a cada tempo e cada momento, o Senhor está operando as suas maravilhas, para que nós possamos tomar posse, alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Assim era aquele homem chamado Simeão. E a palavra do Senhor continua dizendo, queridos, que além dessa, dessa, desse caráter de ser justo e piedoso, esse homem tinha uma atitude que destacou para entrar aqui na Bíblia ele esperava pela vinda do Messias, ele aguardava com ansiedade, ele aguardava com expectativa no seu coração, o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito a Isaías, o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito a outros profetas, o cumprimento da promessa para resgatar Israel, da mesma forma nós hoje, nós não aguardamos mais o nascimento de Jesus da manjedoura, isso é um fato do passado, mas nós aguardamos o aparecimento do Filho de Deus nas nuvens para buscar a sua igreja, para que nós possamos subir e possamos reinar em vida pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, louvado o nome do Senhor. Muitos de nós, queridos, estamos tendo a visão de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, mas nós não conseguimos perceber que a volta de Jesus é iminente. Jesus está para voltar, para buscar a sua igreja. Jesus quer voltar para resgatar a noiva. Jesus quer encontrar uma noiva preparada, pronta, ataviada mas nós precisamos ansiar por esta volta, nós precisamos clamar por esta volta, nós precisamos que o Senhor mude a nossa mente, o nosso coração, porque se nós não virmos a volta do Filho de Deus, do Filho do homem, se nós não virmos Jesus voltar, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós não sabemos o que será deste mundo irmãos, nós estamos caminhando para um mundo em que as coisas estão se misturando entre o virtual e o real, entre as coisas que não são, as aparências. Nós estamos vivendo um mundo cada dia mais confuso. Nós estamos, vamos viver agora um novo tempo de maior perseguição da igreja no ocidente. A perseguição que a gente vê lá no Oriente está chegando também no Ocidente E cada dia mais, irmãos, nós vamos ter que nos deparar com o fato de que nós não vivemos mais numa sociedade cristã Nós vamos ter que nos deparar que nós vivemos agora numa sociedade que além de trabalhar contra o Cristo Trabalha contra a igreja do Senhor para que o povo de Deus não alcance aquilo que o Senhor tem os tempos que virão pela frente são tempos difíceis E nós só conseguiremos perseverar Se nós guardarmos e tivermos no nosso coração Essa atitude de espera ativa Por que espera ativa? Porque tem gente que é passivo O passivo está esperando sentado e não faz nada Mas nós somos aqueles que tem espera ativa Ou seja, nós estamos aguardando E nós estamos trabalhando enquanto ele não vem Para apressar a volta do Senhor Jesus Por quê? Porque há uma promessa do Senhor na Bíblia, e a promessa é, este Evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Irmãos, nós temos hoje no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas, e mais de 3 bilhões de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus... Eles não sabem quem é Jesus É diferente do povo aqui que nasceu Numa determinada religião O povo que conhece Jesus Ainda que de forma errada Não, nós temos mais de 3 bilhões Na face da terra Que não sabem o que é Jesus não sabe qual é a informação sobre Jesus. E essas pessoas precisam ouvir. Então se nós amamos a volta de Cristo. Nós precisamos envolver a nossa vida com missões. Nós precisamos fazer missões. Nós precisamos ofertar para missões. Nós precisamos ser missionários. Para que a obra se cumpra a seu tempo. E todos aqueles que são chamados pelo Senhor. Possam entrar no gozo eterno. Amém queridos? A igreja tem um papel muito importante na volta de Cristo, porque se a igreja entende o seu papel, a igreja começa a fazer a obra, e quando a igreja começa a fazer a obra, o Senhor começa a encher a sua casa, muitas e muitas vidas são libertas do jugo do pecado, muitas e muitas vidas são transformadas, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, nós não vamos retroceder diante dos dias difíceis que vêm pela frente, amém queridos? nós vamos nos levantar, nós não vamos fazer oração pedindo para que toda a luta pare, não, nós vamos fazer oração clamando ao Senhor, para que as suas promessas se cumpram, para que Ele encha o povo do Senhor, da sua graça, bondade, de poder e autoridade, e nós vamos para cima em nome de Jesus, e vamos virar essa realidade irmãos, amém queridos? Ou a gente vai virar vítima? e aí a gente vai ficar em casa, não podendo se reunir, vítima, a gente vai apanhar, vítima, mas nós podemos fazer diferente, e Simeão irmãos, ele mostra que ele aguardava com ansiedade, ele aguardava com grande expectativa a vinda do Senhor, e ele estava preparado, veja no versículo 27, o Espírito Santo, e, e pelo Espírito ele foi ao templo, ele vivia preparado, ele estava preparado para quando o Messias aparecesse naquele ambiente. E você está preparado para a volta de Cristo? Se Jesus voltar hoje, você está preparado para ir ao encontro com Ele nos ares? Ou você vai ficar no caminho errado? Ou você vai ressuscitar para ir para o lado errado? Este homem mostra como é importante estar preparado, ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Porque irmãos, o Senhor revela ao coração dos seus servos, aquilo que Ele irá fazer. Deus, Ele tem prazer de forma especial, em revelar ao nosso coração aquilo que Ele irá fazer. E aí meus irmãos, outra coisa importante na vida de, de Simão, é o seu testemunho. Ele confessou a vida e a obra de Jesus nos versículos 32 e 33, ele diz assim, e Simeão os abençoou, abençoou Maria, abençoou José e abençoou Jesus, e disse a Maria, eis que este é posto por queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha este homem ali, Jesus com oito dias de idade, para ser apresentado no templo, Jesus ali recebe a palavra profética do que ia acontecer no último dia da sua vida aqui nessa terra. Simeão tem a palavra, a expectativa daquilo que Deus irá fazer. E ele entende que apesar de ser uma notícia ruim, é uma notícia que está de acordo com o plano e o propósito de Deus para a salvação do homem. A profecia que ele apresenta aponta para a morte de Jesus. Mas ele tem também algo maravilhoso que nós vamos ver aqui no versículo 29. Agora, Senhor podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, o que que Simeão tem a convicção, quando ele encontra Jesus, ali naquele ambiente, ele tem a convicção de que tudo o que ele precisava viver, tudo o que ele podia ter feito, na obra do Senhor, tudo o que a sua vida significou ao longo de todos os anos, estava completa em Cristo Jesus, que você também possa ter essa mesma característica, que você possa ansiar a volta de Cristo, que você possa dar um testemunho efetivo da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, que você possa ser um homem sensível, uma mulher sensível, ao que o Espírito Santo de Deus está conduzindo a sua vida neste tempo, e que você possa ser uma pessoa em paz uma pessoa que se a sua vida terminar hoje, você não tem pontas em aberto, se a sua vida terminar hoje, você não tem coisas para resolver com alguém que não ficou resolvido, não, se a sua vida acabar nesta noite, você completou a sua carreira, você combateu o bom combate, você guardou a fé, e você irá receber a coroa da vitória, aleluias, você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor? É essa expectativa que tem que mover o nosso coração todos os dias não importa se você tem 20 anos de idade, não importa se você tem 30 ou 40, não importa se você está separado, se está casando de novo, não importa não importa até mesmo se você está no último dia da sua vida, busque viver essas realidades, para que o Senhor honre a sua vida e você seja um homem ou uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, preparado para receber as coisas grandes e tremendas que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, quero convidar você a ficar em pé e quero orar contigo agora e ainda não é o fim <risos> Santo Deus em nome de Jesus nesta noite nós te louvamos e bendizemos ó Pai porque a tua palavra é a verdade, porque a tua palavra fala aos nossos corações a tua palavra define as nossas vidas e nós te louvamos, ó Deus, pelo exemplo deste homem chamado Simeão. Um homem já idoso, Senhor. Porém, um homem que continuava justo, temente ao Senhor. Um homem, ó Deus, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, desta noite nós oramos para que esta mesma sensibilidade venha sobre todos deste lugar. Que nós sejamos uma igreja sensível ao teu falar que nós não venhamos a entrar em conflitos ou confusões desnecessárias por não ouvirmos a Tua voz, não Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos compreender os mistérios que o Senhor tem para as nossas vidas, nós queremos viver a glória do Senhor Pai, e manifestar a presença santa do Senhor sobre nós, então ó Deus enche o coração do Teu servo da Tua serva Pai, desta presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, gera Senhor no o coração deste povo, uma atitude de adoração, gera no coração de cada um de nós uma sede, uma fome da tua presença Senhor, e esta igreja possa entrar num novo nível de intimidade e comunhão contigo, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, também te louvamos Senhor, porque assim como Simeão, nós também aguardamos a volta do Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus, é a nossa oração nesses dias. Seu ó Deus, de uma família humana, tornou-se humano como nós, mas agora Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor voltará na glória, rodeado de anjos, para resgatar a noiva, para buscar a tua igreja, e nós Senhor, queremos estar prontos, em paz, dignos a Deus, para subir da glória contigo, e desfrutar Senhor, por toda a eternidade, da tua santa, poderosa, bendita e maravilhosa presença, Enche portanto Senhor os nossos corações Enche a nossa vida com a tua graça e bondade E manifesta o teu poder e a tua glória Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor querido Glória a Deus